Helena, Dá para vender steel frame sem orçamento? Sem passar preço para o cliente? Isso é possível? Como é que faz? Até porque, cara, eu tô meio perdido, Eu tô começando agora, mas eu quero vender steel frame. E aí, como é que eu faço? Bom, vamos lá comigo. Helena Rodrigues, dama do gesso também. Vocês estão aqui no meu canal do YouTube. Já há 13 anos no mercado, passei por vários lugares do mundo visitando obras tão maravilhosas como essa que vocês estão vendo aqui. E vou te dizer uma coisa muito importante. Anota nesse momento. O correto e o ideal de você vender uma obra de steel frame é realmente você começar ela sem orçamento. Você deve estar pensando, como assim, Helena, sem um orçamento? O que, que acontece? O Steel Frame é um sistema industrializado, ou seja, ele tem materiais pré-fabricados, ele tem materiais industriais. E qual que é o ideal dele? É primeiro você fazer um projeto em que você defina todas as tipologias, todas as soluções, que você pegue a sua concepção de arquitetura e você analise pontinho por pontinho, como vai ser aquela obra. Depois que você analisou, definiu e está concreto das soluções, tipologias de parede, tipologias de laje, tipologia de cobertura, sistemas de acabamento, aí sim você tem um orçamento preciso da sua obra. É o melhor dos mundos. É você começar um, um projeto sabendo, olha, vamos construir o melhor para o nosso cliente. E só depois a gente ir batendo em preço. E isso você pode fazer. Você pode falar para o cliente, vamos fazer uma coisa, se construir o steel frame. Beleza, você já está convicto. Vamos fazer primeiro o seu projeto estrutural. Depois a gente começa a definir as tipologias. Depois que a gente definiu as tipologias, né? Eu definir os acabamentos, defini todos os sistemas direitinho. Aí sim a gente vai bater o seu preço. E aí a gente vê se o preço ficou folgado, se ficou apertado. Se dá para a gente botar mais um plus. Define com ele, faz isso. Eu acho que esse é um exercício que vale a pena tentar. Querendo ou não, quantos arquitetos vendem projeto para o cliente de uma casa maravilhosa? E muitas vezes o cliente depois não consegue construir. Ou então a casa acaba gastando menos que o cliente poderia, ele botar umas coisas a mais? Acontece muito. Então, no fundo, qual é a dica que eu dou para você? Para você vender sem precisar dar preço antes. Venda o projeto, venda o sistema, venda as vantagens, venda a solução. E deixa claro pro cliente, vamos depois juntos fazer um orçamento, vamos depois juntos definir Quais são as tipologias? Quais são as soluções? Que você vai usar de placa? O que, que você vai usar de acabamento? O que, que você vai usar de isolamento? Então pega isso, vamos vender projeto e solução. Depois a gente vai para essa parte mais delicada que é preço e você define junto com o cliente como é que esse preço vai ser fechado e estruturado. Gostou bastante? Deixa para mim aquele comentário no, no vídeo do que, que você achou desse truque e dessa dica que eu tô te dando. Deixa também aquela curtida no vídeo e não se esquece, que aqui embaixo no descritivo do vídeo eu tenho o um link em que você vai para o meu WhatsApp, o WhatsApp da Dama, e que lá você vai receber muito mais informações gratuitas e conteúdos exclusivos que eu não dou aqui no YouTube. Fechou? Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.